Fala pessoal aí do canal, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri, chefe do Departamento Médico do Flamengo, médico do UFC aqui no Brasil. Queria agradecer a todos aí que já estão nos seguindo e dar as boas-vindas para quem está começando a nos seguir agora. Espero que isso esteja sendo proveitoso para vocês e realmente esse é um trabalho que a gente fez com muito carinho aqui. E o nosso tema de hoje é jejum intermitente e atividade física. Será que isso combina? Antes da gente falar nisso, a gente tem que entender que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional e não uma dieta, como muitas pessoas imaginam. Então sempre tem os mitos e verdades sobre isso, e eu acho que o jejum intermitente é uma estratégia nutricional e não uma dieta. Então se você fizer isso algum dia da tua semana, eu acho que é uma boa estratégia. Você pode estar fazendo isso regularmente, desde que... Você tem um acompanhamento médico, nutricional, para que você possa entender como o teu corpo reage a isso como ele funciona. Como a gente já falou aqui em alguns outros momentos, a tua atividade física tem que acompanhar a tua alimentação ou a tua alimentação acompanhar a tua atividade física. E aí você tem que saber o que é mais importante naquele momento. Se você, por exemplo, é mais importante para você a tua alimentação, se você está num jejum intermitente, se você está usando isso como uma estratégia para perda de peso, por exemplo, a tua atividade física que vai ter que acompanhar a tua alimentação. Se você, por exemplo, tem uma atividade física para performance, se você busca performar, se você busca resultado, tua alimentação que tem que acompanhar a tua atividade física. Como que isso funciona de maneira prática? E para isso vocês têm que entender um pouco de bioenergética, que a gente vai falar mais lá na frente, que é o quê? Qual é o combustível que você usa para a sua atividade física? Então, se você vai fazer uma atividade física de alta intensidade, o que isso significaria? Um exemplo disso, um crossfit, por exemplo, isso combina com jejum intermitente? Não, porque você precisa de energia, principalmente do carboidrato. Então, atividades físicas de alta intensidade, num curto período de tempo, são basicamente realizadas através é, do carboidrato como combustível. Então se você quer performar, se você quer melhorar seu tempo, sua performance, isso não combina com jejum intermitente. Se você, por exemplo, quer perder peso, a tua atividade física é simplesmente para condicionamento, para manutenção de saúde, de bem-estar, você pode realizar isso num jejum intermitente, desde que a tua intensidade seja mais baixa. Quando você começa a treinar no jejum intermitente, você pode fazer uma adaptação metabólica do seu corpo para você trabalhar com baixo estoque de glicogênio, que é o carboidrato. Isso é o que a gente chama de keto-adaptado. Então, existem atletas que conseguem performar em alta intensidade mesmo num jejum. Mas se você quer fazer isso, você tem que entender que isso requer treinamento, período de adaptação, que é até seis meses, então, normalmente, quando você começa a fazer essa estratégia, a tua performance vai piorar. Mas existem vários estudos hoje, e muitos deles, a grande maioria, por sinal, foram realizados em países muçulmanos, onde você tem o Ramadã e você tem atletas, e esses atletas têm que fazer sua atividade física em jejum. Daí onde surgiram as maiores pesquisas sobre jejum e atividade física. Então, esses atletas conseguem performar mesmo em jejum. Mas, como eu disse aqui, isso requer um tempo, treinamento, para que seu corpo se adapte e consiga é, obter energia através de outras fontes, que não seja o carboidrato para exercícios de alta intensidade. Então, como um todo aqui, para uma pessoa comum, exercícios de alta intensidade de performance e jejum não combinam. Jejum com um exercício de baixa intensidade vai combinar. Então, você tem que saber, quando você quer relacionar jejum intermitente e atividade física se você quer performar ou se você quer perda de peso, se você quer manutenção da saúde e do bem-estar. Então se você busca isso, jejum intermitente e atividade física pode ser uma ótima dupla para você, pode te dar o resultado que você quer. Se você busca performance, hipertrofia, se a tua atividade física é de alta intensidade, num espaço, num período de tempo menor, Talvez o jejum intermitente não seja a melhor estratégia nutricional para você nesse momento. Espero que vocês tenham tirado aí as dúvidas. É um assunto muito grande, é um assunto que está na moda. A gente vai estar tá falando mais sobre isso aqui, sobre atividade aeróbica em jejum, tipos de dieta, bioenergética, o tipo de alimentação melhor para cada exercício. Mas eu espero que vocês tenham é, aprendido um pouquinho com o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos. E se inscrevam no nosso canal, recebam nossas notificações e estejam acompanhando aqui toda semana em primeira mão o que a gente vai estar conversando aí. Obrigado, até a próxima.